Sleep with one eye open Gripping your pillow tight Exit light Enter night Take my hand We're off to Never Never Land What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Eu estou aqui com ele, o Flash. What's up, learners? Esse aqui é o cara responsável pela edição do canal, esse aqui é o editor mais brilhante do Brasil, né, Flash? É, eu sou. Uma, sou uma ele tá exagerando esse vídeo, né? O Flash tá aqui comigo hoje porque ele vai me ajudar a cantar direito o refrão. Da canção Enter Sandman. De quem? De quem faz? Metallica. Metallica. é mais difícil e o flash toca melhor do que eu então ele veio aqui ajudar a gente certo flash e vocês pediram tanto nos comentários em outros vídeos uma canção cante direito com uma canção de metal gente que tá aqui ó intercede do metallica então se você não deixar um like pra ficar feliz não, compartilhar esse vídeo, não se inscrever no canal, eu nunca mais faço mental aqui, beleza? <risos> nunca mais. Never De say tempo. never. Eu vou botar um never. Justin Bieber na próxima, never say never, okay. tudo bem. Aliás, o Junior falou assim que se esse vídeo chegar aqui nos comentários, ele faz outra música Nossa. cantando Nossa. Justin Bieber? Muito... Baby? Nossa. Ainda vou botar a peruca da, né, de rima, assim, do cabelinho. <risos> e nós estamos aqui na sala de casa. Ó, eu tô descalço aqui, eu de A casinha do Luigi tá aqui atrás, cheio dos, dos brinquedos. Porque lá onde eu gravo não tem espaço <risos> pra gente ficar junto Isso de, é de do forma mais não. agradável. Ele joga na, na, nas costas <risos> do Luigi os brinquedos dele, <risos> né? O refrão dessa canção... Não é tão difícil assim, é só você praticar um pouquinho que você vai conseguir cantar. A gente vai ensinar o pré-refrão e o refrão, beleza? Se você quiser saber a tradução, o né? que significa, o que que é, o que que você tem aí fazer? você se vira. <risos> Muito bem, esse canal aqui é uma beleza, né? motivação atrás de motivação. Porque o objetivo é fazer com que você se interesse, se motive para ir atrás. E também fazer um self-study, estudar sozinho, né? Porque isso também faz parte do seu aprendizado. Então, eu vou ensinar aqui alguns tricks, né? Algumas algumas pegadinhas, né? Algumas macetes para você cantar direito o pré-refrão e o refrão, beleza? Tips and tricks. Tips and tricks. Vamos lá, então. Primeira parte, vamos pro pré-refrão. Sleep with one open. Muito bem, faz. Sleep with one eye open, certo? E aí ele vai cantar assim, ó. Sleep with one eye open, one eye open, one eye open. Very good. Então aí você tem três palavras. One eye open. open. E parece que ele fala uma palavra só, né? One eye one open. I open. É. Mas que palavra é essa, one eye open, que eu não vou falar? São três. Então, mais uma vez, faz vamos lá? Slip with one eye open. Agora vamos para a próxima parte, certo. que é assim ó: gripping your pillow tight. Gripping, gripping. your pillow tight. Gripping your pillow. Uh -huh. Tight. Yes, tight. Tight. Isso, tight. Só que você praticamente não escuta esse t do tight no final, né? Quando ele canta. Então fica gripping your pillow tight O T é tipo, ele trava ali no sal da boca, mas ele não sai completamente gripping your pillow, pillow tight. tight Your pillow tight Não, não, é, não é do som do TH, não tem nada a ver Esse desse. não tem, esse não é, tem. é pillow tight É, não tem Eu TH Eu gosto do som do TH <risos> E aí vai agora pro chorus, né, que é o refrão Exit light. Isso. É, tá exit light, exit light, exit light. Isso. Depois, próxima parte. Enter night, enter night. Então, nós temos aí a palavra night. Night. Só que na canção ele brinca, né, com a melodia e ela na night. Night. Então você não vai desejar boa noite para alguém falando good night. <risos> na verdade seria um bom nascimento. Então night né quando você fala e no cantado na Licença poética. Exatamente licença poética. Já falamos sobre isso aqui em alguns vídeos do canal. Depois coloca aqui no card ou na descrição se se vira pra achar tá, aí. Aqui ó tá aqui ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Essa, falamos sobre licença poética então por ser uma arte, né? uma música, é possível você brincar com gramática, pronúncia de palavras e tudo mais, tá bom? Então, enter na not... Vamos lá Take my hand right to never, never land Aí nós temos Take my hand Take my hand e aí, Take my hand Take my hand, né? Pegue minha mão Take my hand. Ele prolonga o som do take, né? Sim. Então, take my hand. Take my hand. E aí finaliza com We're off to never, neverland. Ó, oh, você consegue falar isso aqui rapidão? É, um trava línguas. É, ó. Oh. We're off to never, neverland. We're off to never, neverland. Isso. Só que fala isso bem rápido. We're off to. We're off to never, neverland. <risos> We're off to Never Neverland Isso, agora dentro da melodia We're off to Never Neverland Então tenta aí você We're off to Never Neverland we're, we're off to We're off to We're off to We're off to E aí você escuta, acha que é uma palavra, né? Quando na verdade nós temos aqui One, two, three, four, five We're off to Never né? Até o Never, né? Never. E six com Neverland Wrath to Never, Neverland. Então é por isso que às vezes a gente não consegue entender as canções, porque o inglês falado é uma coisa, o inglês cantado é outra. Acontece muito de eu ouvir uma música aí e eu, aí eu vou falar, eu não entendi, tá? eu vou procurar a letra e eu conheci todas as palavras, aí. mas tá tudo grudado ali, não tem espaço. É, comigo também. Não respira a pessoa para cantar, né, aí dá nisso. E, e mesmo, sei lá, eu sendo professor, outros professores, né, com certeza passam por isso também. Escutam uma canção, não entende nada. Aí quando pega a letra, conhece tudo. Fala, pô, como é, assim? É. Até com canções brasileiras, eu já aconteceu comigo. Canções do Charlie Brown, do Raimundo, dos rap. Eu... O Charlie Brown demorei algum tempo pra descobrir que ele cantava em português. <risos> então, isso acontece, é música, né, a gente? Não importa a língua que você já ouvindo a canção. Agora que você já aprendeu a cantar direito o refrão de Sandman do Metallica, está na hora do que? Um tostão. Um tostão da sua voz. Não, não, não, não, não. não a alção do Silvio Santos. Aí o tostão da sua voz, vai. O tostão da sua voz. Vamos cantar direito Enter Sandman do Metallica. Are you ready? Let's go. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight, and Deixa aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu com essa canção. Deixa aqui que eu quero saber. E também não se esquece de sugerir outras canções para os próximos cante direitos. Ou cantes direito. Whatever. Coloca aí, Lady Gaga, Jashim Bieber. A gente quer <risos> ver o Júnior passar <risos> vergonha, Entendi. entendeu? Não basta só ensinar. O <risos> <não> é um <risos> steam ainda desses artistas. Flash, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui, sua participação. Valeu. Eu tô sempre aqui, eu, é eu sou cara. Ó, tá vendo o Goku que tá aparecendo aqui embaixo? Eu tô aqui. <risos> Eu sabia na gravação, olha só. Valeu Flash, muito obrigado meu querido cara Palhaço. É que Valeu Flash, thank you so much for, for being here with us. E lembre-se, see, see you around. around. Bye, bye. Isso aí eu vou, eu, vou, eu vou, finalizar com o pé aqui, ó. Não, não. Nah, nah.